O tema hoje é um tema bem bacana, que são os educativos! Quem são, onde vivem, o que comem, <risos> né galera? Vamos falar dos educativos, esse famigerado exercício que muitos dizem que faz bem para a corrida, educar o seu corpo e outros acabam que dizem que não funciona tão bem o educativo, que ele não serve para nada e que às vezes pode até piorar a sua corrida, Né? Bora! Vamos lá que eu vou discorrer sobre esse assunto. Lembrando, mande as suas perguntas, é muito bom contar com a participação de vocês aqui para interagir. É por isso que a gente faz uma live, não só um conteúdo gravado para trocar uma ideia, falar sobre corrida e, porra, para engrandecer o conhecimento, né? É a troca de informação que faz a gente saber um pouquinho mais. Ninguém sabe tudo, então é compartilhando a informação que a gente cresce o saber, e o saber da corrida, beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre algo fora dessa, dessa questão que são os educativos, dá uma procurada lá no nosso conteúdo no YouTube, beleza? nosso canal do Corrida Perfeita, tem várias coisas que a gente já falou, pode ter alguma coisa lá que já vá sanar a sua dúvida. Caso não tenha, manda pergunta aí pra gente que a gente vai trabalhar pra fazer um vídeo novo e falar sobre esse assunto que talvez a gente não tenha falado ainda, beleza? Então vamos lá falar sobre os educativos. Basicamente, o que são os educativos? Bom, os educativos são exercícios, digamos, fragmentados da corrida como um todo. São exercícios no qual deveriam, devem educar o seu movimento, o seu padrão de movimento para você criar a sua habilidade motora. Qual a habilidade? A corrida. Exatamente, a corrida, o movimento é uma habilidade que você faz ela pode não ter, não ser daquelas habilidades, das mais diferenciadas, porque você está correndo sempre, digamos, quando a gente está falando de corrida de rua, em linha reta, ou então subindo, descendo, no máximo uma curvinha, no trail run, a corrida de, de, de trilha já é um pouquinho diferente, você tem um pouco mais de movimentos tridimensionais, por assim dizer, e na corrida de rua um pouco mais 2D, <risos> no qual você vai numa linha só. Então seu corpo tem que trabalhar numa, num certo aspecto, de uma forma mais simples quando a gente está correndo na rua. Não requer tantas habilidades, tantos problemas, mas será que é que não requer tanta habilidade? Tanto treino para você pensar, tantas coisas para você tentar melhorar a sua percepção? Porque basicamente a corrida é percepção, é você perceber o seu movimento e fazer esse movimento o mais fluido, o mais leve, o mais eficiente possível a cada passo, a cada ciclo de passadas, beleza? Para que você corra com mais prazer e de forma menos lesiva. Essa questão do padrão de movimento, do treino do movimento, parte de um princípio básico. Consciência do movimento. Você tem que ter consciência do seu movimento para você conseguir ajustá-lo, para você perceber por que, que você está sentindo uma dor, onde está sentindo um desconforto, como que você pode otimizar em cada terreno, como que o seu corpo tem que se comportar. Muitas vezes a gente pode fazer isso de forma automática com a experiência. Da mesma forma, a gente pode cair naquele ciclo de lesões por conta de um padrão de movimento que às vezes sobrecarrega o nosso organismo. Beleza? E se você não tem consciência de como você se move fica complicado de você corrigir qualquer possível movimento equivocado que você possa estar fazendo e gerando lesão. Esse é o ponto. Consciência do movimento. Então, a partir de você gerar essa consciência no próprio movimento do educativo, para você entender para que serve cada educativo, para que, que você está executando esse movimento, meu filho? A partir do momento que você gera essa consciência que, pô, eu vou trabalhar o drible, Beleza? Ah, André, o que é o dribling? Pô, drible é sacolejar o corpo para frente e para trás aqui, você vai fazendo isso aqui, vai lá, e depois você faz isso durante 20 metros, depois você corre 20 metros. Beleza? Bom, essa é uma forma de destruir para você balançar o braço e a perna de forma alternada, beleza? Mas eu te falo que é para você manter estável o seu tronco, que é para você evitar a oscilação lateral, que é para você evitar empurrar o seu corpo para cima e sim para você puxar a sua perna ao invés de empurrar o seu corpo. Assim você vai diminuir a sua oscilação vertical. Você vai parar de fazer força para cima para baixo. O seu pé vai começar a trabalhar só com o apoio do seu peso e não para te empurrar para cima. Isso tudo, de certa forma, vai auxiliando a melhora do seu padrão motor, porque você vai começar a utilizar a energia para uma coisa mas como eu posso te dizer, efetiva, quer se deslocar para frente, quer se deslocar no sentido do que você quer ir. Então, se você começa a trabalhar um educativo, no qual você está trabalhando o seu quadril para um lado e para o outro, oscilando lateralmente o seu corpo, onde que na corrida eu não quero oscilar lateralmente o meu corpo, eu não quero ir para um lado e para o outro, eu já estou fazendo o meu educativo de forma equivocada, olha, peraí, a câmera está balançando, minha irmã, como é que eu mostro educativo? Para esse negócio aí. Parou? Beleza. Para o pessoal ter uma referência aqui, justamente. Vocês estão vendo as linhas atrás? Então, eu posso fazer um educativo sem oscilar o meu corpo, certo? Você está vendo que a linha aqui atrás eu não estou balançando. Eu estou puxando a perna e trocando a perna. Eu vou coordenando o meu braço de direito com a minha perna esquerda e uso o outro o esquerdo com a direita, né? Assim eu vou trabalhando no meu braço e minha perna, estabilizo o meu corpo. Eu começo a trabalhar meu abdômen para estabilizar o meu corpo, não deixar rotacionar. Eu não vou girar, eu não vou, tra eu não vou trabalhar um toque rotacional no meu corpo. Eu estou fazendo esse educativo, eu só estou no dribling, beleza? A entrada do pé, onde que eu apoio e como que eu apoio? Eu entro com minha perna estendida ou eu entro com minha perna ligeiramente flexionada? O meu quadril, minha pélvica, como é que ela está? Eu estou encaixadinho aqui atrás? Tudo isso eu vou ensinando o meu corpo a como se posicionar. Porque na hora que eu simplesmente implemento o deslocamento do meu centro de gravidade para frente, eu vou me deslocar. E eu vou me deslocar de uma forma mais fácil. Ah, Andrei, não fica mais fácil porque eu tenho que pensar em um monte de coisa. Pô, você falou do braço, do quadril, você falou do joelho, do pé, da pelve. Como é que eu vou? É, realmente, quanto mais você pensa, mais você vai cansar. Porque pensar cansa. Então... Dentro desse processo todo educativo para você ir educando o seu corpo, para você automatizar esse novo momento, esse novo movimento, esse novo padrão, até para você perceber melhor como é que o seu corpo se comporta, requer um certo tempo, requer treino. Você tem que ir executando isso. E é por isso que eu sempre sugiro para que você faça os educativos momentos antes da sua corrida. Porque dali você já vai implementar na corrida o que você viu no educativo. Pô, vou fazer o drible vou manter meu corpo estável, eu vou deixar meu corpo cair, vamos lá, lembra do desequilíbrio, estou fazendo o drible, vou deixar meu corpo cair, apliquei o peso do meu corpo ao solo, da mesma forma como eu estou aplicando no dribbling. vai tornar sua corrida mais leve. O trabalho da cadência, o trabalho da ação muscular, da flexão do seu quadril puxando a sua perna, ao invés de você acionar a panturrilha te empurrando para cima, cara... Isso vai tirar gerar uma economia e você vai ver isso logo após a execução do seu próprio educativo. Você vai ver como que a sua corrida vai se tornar mais leve, mais confortável. Experimente, faça o teste. Vai lá no nosso método, a gente tem um link aí hoje, Thiago, para educativos gratuitos. Coisa. Pronto. lá. Depois que acabar aqui a live, vai lá no perfil do Insta, vai ter um link para você experimentar os nossos educativos. Para você, além de experimentar os educativos, que não basta. Pô, a gente coloca um monte de educativo aqui no Instagram mesmo. Eu lá fazendo robozinho, tchá, tchá, tchá, fazendo skip baixo, fazendo um anfas assim, e tal. É interessante você saber para que, que serve cada um deles. O que, que você tem que estar tá tentando perceber, o que você tem que estar percebendo em cada educativo para o seu corpo se comportar daquela forma, porque não adianta você fazer um educativo de qualquer jeito, senão ele vira apenas um aquecimento, que vai aumentar a sua frequência cardíaca, vai lubrificar as articulações e tal, o músculo fica lá mais cheio de sangue, mas pronto para atividade, beleza? Mas, para ajuste do seu movimento, para você ajustar o seu padrão, para você trabalhar essa habilidade motora que é a corrida, você tem que ter consciência do porquê que você está fazendo cada coisa. Você tem que ter consciência que o Anferson não é simplesmente para você puxar, para você acionar o flexor do joelho, sacou? Não é para você trabalhar só isso, é para você estabilizar a sua pelve, é para você trabalhar a entrada do seu pé, já no posicionamento, com o seu corpo mais à frente. Você vai fazer esse movimento e você vai estabilizando a sua pelve. Não tem como você fazer o hamper assim direitinho, com a sua pelve mal posicionada. Então você ajustou ela, posição neutra, fez o movimento, você vai trabalhando sem puxar o joelho para frente, cara, você já vai coordenando o seu corpo. Inclinou o corpo para frente, Soltou? Você vê como que a gravidade vai te ajudar a você se deslocar. Esses são os pontos sobre os educativos. Se você não tiver consciência sobre o movimento, por que, que você está executando cada coisa, você não vai melhorar sua percepção na corrida. Então saiba por que, que você está fazendo cada coisa do seu educativo. Pô, seu treinador está passando educativo. Vai lá, faz educativo. Pra... Treinador, está certinho? O que, que você quer que eu faça com esse educativo? O que, que você quer desse exercício? Ah, você quer isso? Pô, é isso, aí você vai mentalizando, você vai centrando em você, como é que o seu corpo está respondendo, porque senão realmente os educativos podem não funcionar. Que é o que aparece muitas vezes nos artigos científicos no qual o pessoal joga o educativo para o cara fazer e não vem uma resposta na melhora da performance. Até mesmo porque se a gente fala de performance, envolve tanta coisa para se melhorar a performance, que não só o educativo... Cara, a gente vai para descanso, a gente vai para alimentação, a gente vai para motivação, vai para um mundo afora. Mas para você perceber uma corrida mais eficiente, vai lá, Método Corrida Perfeita, clica lá, estuda, dá um rolezinho. que você vai ver como sua corrida vai ter uma grande revolução. Beleza? Temos perguntas aí, Tiago? Temos sim. sim. É, você repete elas, porque talvez as pessoas não escutem, né, na distância aqui. Beleza. É, a primeira. Figueiredana, pelo perfil aqui no Insta, qual é o tipo de educativo que favorece mais o movimento do quadril? Vamos lá. Figueiredana? É, é, é, é o, talvez não seja o nome, é o perfil do Insta. Beleza, Figueiredana e Dana mandou a pergunta para gente, galera, perguntando qual era o exercício que mais favorece a ação do quadril, seria isso. O que, que a gente tem que entender quando a gente fala de ação do quadril? A ação principal do quadril é a flexão, beleza? E a sua extensão, flexão e extensão. A gente pode trabalhar de diversas formas. Se você quiser trabalhar um pouco mais a potência da sua flexão, da sua extensão, você pode trabalhar mais no skip, na potência no skip rápido, fazendo rápido essa ação, para você recrutar melhor essa musculatura, para você ter um, uma ação mais rápida, né? dessa potência para você trabalhar o quadril. E da mesma forma, é puxar e estender, puxar e estender. Então você está acionando o quadril... Dessas duas formas. Mas é interessante você perceber também no skip, no skip alto, uma situação bem bacana, que é o seguinte. Se o seu joelho está entrando para cá, se o seu joelho está abrindo, se o seu pé lá atrás, na hora que você desce, ele cruza, se não cruza, se você está fazendo esse movimento reto. Aqui você também vai educando o seu quadril a estabilizar o movimento para ele puxar retinho o seu corpo. Skip ou, one, ou Ih, João. <risos> o dribbling que eu falei primeiro também, mesma coisa. Você estabiliza aqui, ó, para não deixar o seu quadril também, ó, ir para um lado e para o outro. Você tem que segurar isso aqui. Você tem que firmar. Você vai trabalhar o seu quadril firme, estável. Você está puxando menos aqui, ó, para fazer a potência e tal, indo e voltando. Mas você está trabalhando a estabilidade aqui da sua pélvica, da sua cintura pélvica, para não deixar você ficar rebolando, fazendo educativo aqui. Tchá, tchá. Olha lá o joelhinho. Tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, então acaba, cara. que você tem que ter consciência sobre o que você está fazendo. Aqui você está estabilizando o quadril. O movimento linear. A entrada do pé. Da mesma forma. Como eu vou fazer o um Ampherson. Eu estou puxando meu pezinho aqui atrás. Ó, pum, pum. Eu tenho que manter estável. Porque eu não posso puxar o meu pé para cá e para cá. Quem gira aqui, se meu pé está girando, é o meu quadril que não está estável. Então... Basicamente, a gente vai para o pulimbando. Pá, pá, pá. Aqui eu tenho uma ação rápida, onde eu tenho que ter meu quadril bem estável e firme. Esse é o grande ponto. O quadril ele participa de todos os exercícios. Como eu gosto de falar, o quadril ele é o cérebro da corrida. Porque se seu pé está indo muito à frente, é o seu quadril que está demorando para puxar. Ou então está flexionando demais. Se o seu pé está cruzando à frente, é o seu quadril que está instável jogando para lá. Ou então aqui atrás, cruzando também. É o seu quadril. Tudo está no quadril. Ele gira para cá, gira para lá. Pum, ele é quem está comandando toda a sua perna. E como que ela vai entrar? Beleza? Então, um quadril estável, um quadril forte é fundamental. E um quadril educado. Beleza? Outra pergunta, Thiago? Então, é, tem muita gente perguntando diretamente a relação entre educativo e solução de uma dor ou lesão. Né? Pelo que você explicou, passa primeiro por entender... Qual é o movimento em si que está lesionando? Canelite um monte. Muita gente perguntando sobre canelite e educativo para canelite. Cara, canelite, se você fizer os educativos de forma correta, você vai parar de correr de uma maneira que te gere canelite. Porque nenhum educativo é para você entrar com o pé à frente do seu centro de gravidade. Nenhum educativo você vai entrar de retropé. Nenhum educativo você vai entrar de ponta de pé lá na frente. Beleza? Então todos os educativos vão tentar trazer o seu, o seu pé, o seu apoio para baixo do seu centro de massa. O que isso por si só, você reproduzindo isso na corrida, já vai ajustar a sua corrida e vai dificultar e muito para que surjam as dores na canela. Beleza? Sim, coisa simples, é calhélite, cara, porra, não tem mistério. O Glaucio perguntou especificamente, acho que até a parte do quadril ajuda muito a responder, sobre educativos para proteger os joelhos. Bom, os educativos para proteger o joelho passam basicamente pela estabilização do seu quadril, né? Porque você conseguindo manter o seu quadril estável, você dificilmente vai fazer o crossover que promove aqui essa cruzadinha, que dá aquela joelha corredor, na banda iliotibial, que puxa para cá, rotação para lá. Se quiser saber de forma mais específica isso, tem um videozinho lá no YouTube falando sobre isso. Principalmente sobre os problemas na patela, que ele gera uma lateralização na patela quando a gente cruza a perninha à frente. Então, eu estabilizando o meu quadril, já facilita muito a diminuição das dores no meu joelho. O que acontece muito no joelho, é pode acontecer... Vamos lá. Correr sentado. Quando eu corro sentado eu coloco e entro com a, o pé mais à frente, eu gero uma sobrecarga muito grande no meu joelho, porque eu deixo de trabalhar o meu quadril na absorção desse impacto. Se eu estou aqui, ó, não estou ativando o meu quadril, que meu bumbum fica aquele bumbum morto. Então eu tenho que dar uma ligeira empinada para dar uma ativada no meu músculo aqui, para o meu bumbum trabalhar. Só que se o meu joelho continuar, além dessa escorregada, que faz um efeito gaveta lá, pressionando mais, a patela, eu ainda corro um pouquinho sentado com o joelho mais flexionado. Aqui eu aumento ainda mais a pressão na patela. A patela faz parte da região do joelho, né? Então aumenta a pressão e aumenta o desgaste. Isso vai tá. Isso pode te gerar aumentar as dores. Você pode se adaptar também. Seu corpo pode se adaptar a isso. Outra questão é a instabilidade, né? A musculatura frágil que não consegue correr muito tempo, ela não tem a resistência muscular localizada. Então essa tensão que era para ser absorvida, o impacto que era para ser absorvido pelos músculos, quando os músculos já estão mais enfraquecidos, ele simplesmente passa essa responsabilidade para os seus tendões, para a sua própria articulação, porque ele começa a dissipar a energia de forma, é, digamos, inapropriada, você já não faz o movimento de maneira correta, então isso aumenta toda a pressão no seu joelho, beleza? O que pode gerar um desgaste maior e pode acabar te gerando lesões. Tá, Andrei, tem muita pergunta aqui sobre assuntos que não fazem parte da live, só para dar um recadinho novo pro pessoal, né? Perguntando sobre tênis, sobre fortalecimento e respiração, principalmente. Esse, Pô, galera. Sofre, né? Acabou a live, gente. Vai no YouTube, tá? E pe pesquisem por esses temas no nosso canal, que tem todos os vídeos. Explicando todos esses assuntos em detalhes mesmo. A tá gente está em todas as redes, a gente não está só no Instagram. Vai lá no YouTube que tem mais conteúdo explicadinho você vai encontrar tudo lá. Só digitar lá a respiração que vai encontrar. Vamos aqui focar no tema e lá vocês vão ter a informação mais completa. É, a Cristiane está perguntando também a relação entre educativos que melhorem dores na região do calcanhar. Algumas pe pessoas também perguntaram em, em questões relativas também a dores nessa região do calcanhar. Bom, a região do calcanhar que você pode estar tá sentindo dor... Quando a gente fala de, propriamente de calcânio, né? bem essa ponta aqui atrás, pode ser muito relacionada à questão da entrada do pé, beleza? Se você entra com essa perna retinha e de calcanhar, isso gera um impacto muito grande lá no seu próprio calcânio, nesse primeiro local do impacto. Se você não tiver um tênis com um amortecimento muito grande para te auxiliar no amortecimento desse primeiro impacto, você acaba que leva isso diretamente para o osso. Vai vibrar o osso, porque você não vai estar trabalhando muito os músculos para absorver esse impacto. Você está entrando com um, uma, uma flecha, uma lança direto reta, que vai bater lá no calcâneo e vai vibrando, vai subindo tudo aqui. Ó. Você não tem músculo para dissipar essa energia, essa vibração, você vai trabalhar só nos ossos. Que pode até bater no seu quadril depois esse negócio pode ir subindo. Em primeiro lugar, vai ser ali no pé, que pode ser o calcâneo. Agora se a gente fala da região também do tornozelo como um todo, a instabilidade em cada pisada, aí a gente entra de novo na né? questão da entrada de retropé, que pode gerar uma instabilidade maior no seu pé na hora que você entra. Se o pé já entra aqui supinado, ele sai com uma eversão severa, sacou? Se você entrou para cá, balançou para lá, se você está balançando muito aqui, se o seu pé está muito instável, onde que isso acontece também com um tênis muito macio, que gera uma instabilidade muito grande no tornozelo, você apoia, ele vai para lá, vai para cá. Acho que aquele negócio meio molenga, né? Ele é ótimo para o dia a dia, para andar e tal, mas para correr, às vezes, essa instabilidade pode acabar estressando o seu tornozelo, porque está movimentando muito ali essa articulação. Beleza? Podem ser essas situações. Essa questão da dor. Ah, os educativos vão me ajudar? Claro! <risos> porque você vai aprender com os educativos de forma bem feita que entrar de retropé não é muito interessante. Você tem uma maior estabilidade, ok? entrando com esse pezinho abaixo do seu centro de gravidade, tornozelo ligeiramente flexionado para você ativar a sua panturrilha, joelho ligeiramente flexionado para você ativar o seu quadríceps e o quadril ligeiramente flexionado para você ativar o seu glúteo. Para você conseguir dissipar toda essa energia e principalmente já estar com seu corpo à frente para você se deslocar onde você vai ficar menos tempo sustentando o peso do seu corpo e vai ter um melhor aproveitamento da gravidade para o seu deslocamento. Beleza? Esse é o grande ponto. Outra questão que eu tinha falado da instabilidade é o fortalecimento dessa região, do tornozelo, dos músculos que estão trabalhando tanto na inversão, na inversão, na flexão plantar, na dorsoflexão. Toda essa musculatura, você trabalhando ela, ativando ela, você vai te, vai te auxiliar. Os educativos podem te auxiliar com isso? Podem te auxiliar. Mas exercício de força e também trabalhar a percepção, correndo descalço na grama, correndo descalço na areia, vão te ajudar muito a ajustar essa, essa ação motora para estabilizar o seu pé. Beleza? O João perguntou é, qual educativo, ou mais de um talvez, que auxilie na movimentação mais adequada de braços e ombros. Braços e ombros? Cara, eu gosto muito do, do dribbling, que ele é o um mais simples, digamos assim, é o básico. No qual você vai trabalhar ele aqui, ó você faz devagarzinho, você começa a sentir fazendo dribble né? Se você não movimenta a perna junto. Você começa a sentir o seu quadril querendo virar, por conta desse torque rotacional que o seu braço faz, né? Eu jogo pra cá, essa energia tá indo para lá, alguma coisa tem que fazer uma força inversa para equilibrar isso. E quem faz isso é o meu quadril, né? Se eu... Não trabalho a perna, isso aqui vai parar. Aí eu trabalho a perna, estabilizo, porque essa energia vai passando, tanta energia daqui para a energia de lá. Aqui eu trabalho o equilíbrio do meu braço, minha perna, fazendo o dribble. E aqui de lado, ó, eu vou fazendo isso no espelho, pum, pum, pum. Bota a mão aqui, ó, para sentir meu braço até onde que ele tem que ir. O meu ombro tem que estar parado, eu posso colocar a mão aqui, ó, deixar a mão parada. Escápula fechada. Se eu solto a escápula, pum, ombro vai lá na frente. Fechou a escápula, parada. Papá. Vou fazendo movimento, trabalhando isso, e solto na corridinha. Tchum tchum-tchum. Passo rapidinho e solto na corridinha. Beleza? O dribbing, porra, o é básico e é fantástico. Separamos aqui uma última pergunta do Sérgio Bandeira, que é até o nosso assinante, o Sérgio lá do Rio. <risos> Vamos Rio! Ele está perguntando se há um melhor educativo que auxilia no maior recrutamento dos músculos que envolve o quadril ao invés daquela tração com a panturrilha que os corredores estão acostumados a, a fazer quando até estão mudar a passada, né? Cara, tem um educativo que eu gosto muito, que, que que gosta que trabalha essa resposta muscular do chão rápida, o tempo de contato no solo e que você para executar ele você não traciona. Acho que é bom explicar para o pessoal essa diferença entre usar mais o a musculatura da perna, do quadril do que tracionar com a panturrilha. Não, mas aí entra que é na questão do, do desequilíbrio, né? Você ter um aumento da sua passada para trás, você deixar essa perna mais para trás ao invés de você se empurrar, né? Ao invés de você dar esse empurrãozinho final, você só para a perna aqui e ao invés de empurrar, você puxa. Que isso a gente faz no dribbling, desde o começo, né? Que você aprende a puxar a perna ao invés de empurrar o seu corpo. De mesma forma, a perna foi lá para trás, ao invés de você empurrar o seu corpo, você puxa a perna. A perna bateu, puxa, bateu, puxa, bateu, puxa, bateu, puxa. Eu não trabalho minha panturrilha para empurrar. Eu trabalho só no potencial elástico dela. Bate, sai, bate, sai, bate, sai. Isso aqui também é educativo, tá? que você pode fazer, mas é entre tantos. Mas o lance, basicamente, que eu estava falando anteriormente, era do pulinho -bambi. Aqui eu estou trabalhando só a estabilidade do meu corpo. Batendo, ó, trabalhando a coordenação motora, com resposta... Resposta rápida do meu pé no chão. Pá, pá, pá. E daqui eu socorro. Aqui eu mantenho o mesmo apoio, o mesmo movimento da perna e desequilibro o meu corpo. Desequilibrei meu corpo, essa entrada do pé começa a ficar mais para trás. Eu só vou desenvolvendo a minha passada a partir daí. Sem ter que empurrar o meu corpo. Beleza? Esse é um exemplo educativo. Mas o melhor educativo, cara, depende. Depende do seu caso, depende do que você está precisando. Que tipo de percepção você precisa melhorar. Beleza? Vai fazendo, vai sentindo. Próximo? Acabou? Encerrou? Bom, galera, espero que tenham gostado dessa live de surpresa aqui no Instagram, que tenha esclarecido alguma coisa, que possa ter esclarecido algumas dúvidas, tenha trazido novas dúvidas também, que é a partir da dúvida que a gente vai acrescentando, né? a gente vai levando para a nossa cabeça novo conhecimento. Agradeço a companhia de vocês em mais uma segunda-feira. Próxima segunda-feira, acredito que não terá live que eu vou estar lá na África. Dificilmente eu vou ter uma, um Wi-Fi bacana, mas se encontrar um Wi-Fi bacana, eu falo uma, faço uma live lá falando da corrida, como é que foi essa corrida fantástica, a rainha das ultramaratonas que vai rolar lá em Durban, na África do Sul, no próximo final de semana. Valeu, galera! Convida para os educativos lá no Ah, ah no os Instagram. educativos, né? Tá lá já o link? Sempre esteve. Então pronto, galera, ó. Vai lá no link na descrição lá do Insta do Insta. Que tem os educativos, experimente. Experimente, vai lá, treine, melhore a sua percepção. Corrida é percepção. Perceba-se? E vamos que vamos. Lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Tchau, galera.